No passado, repito, no passado, logo que o pastor Ailton assumiu a presidência da Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco, o pastor, presidente da denominação Paz e Vida, o Joeri, Joani, Joeri Parelin, Paerim, ele estava visitando Pernambuco para poder então abrir a sua denominação aqui quando o pastor Ailton tomou conhecimento mandou chamar o cidadão o referido pastor e em uma reunião secreta ofereceu a ele 3 milhões de reais para ele não abrir a congregação ou a igreja dele ou a denominação dele aqui em Pernambuco e a resposta do pastor foi para ele, pastor Ailton, o sangue de Jesus tem poder. Eu pergunto, isso é comércio ou não é com o Evangelho? Não tem para onde correr. Temos outro fato. Na época, o presbítero que trabalhava com ele, na sua igreja, no nosso ministério, um homem de Deus, fiel, um homem a quem Deus vinha abençoando materialmente, proprietário de cinco farmácias, vivia muito bem, casa própria, carro do ano. O pastor Ailton botou os olhos em cima desse homem e chamou ele e disse, irmão Laércio, que era o presbítero na época, você tem chamada para o ministério? Ele disse, tenho, pastor. Então venda todos os seus bens e entregue o dinheiro na minha mão para por meio da igreja eu investir na sua chamada. Eu pergunto, isso é comércio ou não é comércio com as coisas santas? Não demorou muito tempo, o irmão não concordou e disse que não aceitaria. Criou-se uma incompatibilidade a partir dali e na mesma semana o irmão encontrou-se com o Ailton Júnior e o Ailton Júnior, aborrecido, disse para o presbítero, como é que você rejeita? Uma proposta dessa do ungido do Senhor hoje da igreja, você perdeu uma grande oportunidade. O mesmo espírito de comércio na vida do pai está na vida do filho, corre a legionário com ele. A coisa avançou, o irmão saiu da Assembleia de Deus, hoje é pastor de uma igreja em Jordão, Deus tem um abençoado. E quando o pastor Ailton tomou conhecimento da grandeza da obra que Deus está fazendo por meio do pastor Laércio, que hoje é pastor... Logo fez a ele uma proposta, pediu para ele voltar para o Ministério do Recife, entregar as congregações a eles em troca, daria a ele, pagaria a ele 200 mil reais. Eu pergunto, é outra vez ou não é comércio? E eu pergunto agora a vocês, com todo esse pensamento de comércio e outras promessas que o pastor Hilton fez a alguns obreiros, umas cumpriu, outras não, e obreiros que perderam emprego para servir a igreja e ele mandou sair do emprego, observe a proporção que isso foi se evoluindo, a violência foi subindo ao seu coração, como subiu ao coração do querubim que pecou. Na multidão do seu comércio, ele se soberbeceu e hoje transformou a igreja em uma empresa. E para o pastor Ailton, só tem valor quem tem dinheiro. E ainda ele abre a boca para dizer que está preparando um povo. Deus levantou ele como pastor para preparar um povo e conduzir ou levar esse povo para o céu. Aguarde o próximo áudio. Agora segue a minha pergunta curiosa. Quem está desejado? e vai para o inferno somos nós que estamos falando a verdade combatendo a corrupção, ou o pastor Ailton que continua do mesmo jeito analisem os áudios que eu acabei de gravar provando exegeticamente pela ortodoxia bíblica com os fatos atuais que segundo a lei da dupla referência o pastor Ailton incorre no mesmo erro que o querubim correu e por isso foi derrubado da sua posição a minha pergunta é quem é que está desviado segundo as ações somos nós como eles estão dizendo ou são eles veja se dá para entender eles mentem para o povo usam uma capa de piedade, de compaixão de que são ungidos mas estão mentindo astuciosamente duas armas de satanás a astúcia e a mentira do mesmo modo como o diabo fez para prometer, para comercializar cargos importantes aos anjos e posições aos anjos em toda a criação. Meu Deus, quanta hipocrisia! É por isso que eu digo, a máscara não vai cair, ela já caiu. Aguardemos só Deus tirar ele. Já que ele está resistindo e não quer sair por amor... Vai ter que sair pela espada de Jeová, mas sair ele vai da posição...